재미있 <목소리> neut터 <목소리> Mas vocês querem isso. mesmo fazer isso, velho? Sim, sim, sim, sim, sim. É só cura, cadê as curas? O que mais cura? É, Tarik, tem Tarik. Tem, tem cura, Nami cena. também, eu acho que eu vou Nami, velho. Cena cura, boa, boa. Pera, não, cena pode... vale, cena é muito roubado, não, gente. Não, cena é muito roubado, cena é muito roubado. Nami, é Nami é, é legal. Roubado. Cara, deixa o dinami, então. Deixa o dinami. Então. Deixa o dinami não, Aí não, é foda, eu, eu mostro é o Marinho que ia pegar. Caralho. Nossa, o cara já pegou um Caim lá já. Não, Lula não, vou não. não cura. Eu vou pegar só Yumi enquanto eu penso. Eu não pensei no meu que Eu vou pegar enquanto eu penso. Não, Pega a Seraphine, não, porque que eu nunca joguei Uf, com ela. Eu quero ver como é que é Soraka. Soraka Não, Seraphine, soraca. será Serafina. Compre de cura sem Soraka. É. Pega é. a Soraka nessa Sra. porra Sra. aí, é. mano. Vamos embora. Ou oh, vamos ver se a gente refaz algo aqui, porque eu não sei se essa em um ADC vai dar certo, não, galera. <risos> <risos> <risos> Agora vai ter que tá de pezinho. Por que que é de pezinho, mano? <risos> Cadê o ritmo de seu você doente? Ué, não é pezinho, pezinho velho? Grande. Ah, o cara pegou é, o pezinho, do, do, do, tirana, tá tirando. O cara do, do, do, foi de... Entrando, não, é. o cara foi de runa. Não era vai... pezinho, velho. Pô, o que, que o pezinho o faz, mano? É a culpa de cura, velho. Tem que curar, mano. Verdade. Pensando assim, verdade. Ô, oh, ô, oh, é a, eu ser bot, Jimmy? E quem farma? É do bot. É, eu e do bot, mano. É ah, o item azul. Bora em verde, pode ver. Eu tô mid, né? Eu vou mid. É, é item né, azul, véio. Jimmy? Item azul? É, então. Bora de é, verde, vende, verde, vende vende vende, vende, vende, vende, vende. Vende, vende, vende, vende. Mano, tem um de Skvendaric Jump que eu tô vendo. Olha o o mid Dora, mano. Não dá pra levar a sério, velho. Que porra é essa? Mas com o quê? Faz shield bow, o end, mano. Aqui! Ó, pega essa safada! Pega, pega Não, seuzinho. Ninguém pegou uma trinket, mano? Caralho, eu tô jogando com não, o. Divezinho, divezinho, divezinho, divezinho, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Bora, família! Calma, né? Não, ah, não, não, eu não, não, tá eu não eu tenho o tá que eu fazer, mano. que é muito ruim, velho. Como assim? que é hype. velho. Tô rotando, tô rotando. Ixi, tá dando aqui, tem pressão. Calma aí, Kei. Ó, deu pressão. Ó, galera! 15, 15, 15, 15, 15, 15. Mano, briga, que briga, briga, que o o, o SK, bota só dois pontos no Q, tá, SK? Bota só dois pontos no Q. Tá bom. E depois maximiza o oh, E. Ó, esse cara tá quase morrendo aqui no top já. Eu vou, eu vou. Não, não é porque a Nami tá barulhando um Kong. Ele roubou meu Ele head, velho. Roubou, oh, velho. A galinha também? É Caralho, mesmo. aí nerd, hein, mano. O cara caiu mó pai esse hein, mano. Que cara paia. É? Mano, ali é o Tarik <risos> farmando o <risos> golem, que bonitinho, eu é. lá, se eles forem dar, vai, gente, eu entro <risos> em você. Joga pro top. Eu sou strong side, pode confiar. Pode confiar no strong side Caralho, o Kog tá de Ignite ainda, morreu pra Nami, mano. Aí é foda. Ó, oh, tá. Ele, farmar, aí, <risos> tô indo, tô indo, tô indo, é, bora lá. Tá ruim pra é mim eu ajudar aí, hein, velho. Tá ruim pra mim também, SK, mas vambora, velho. Eu não te abandono, não, irmão. Tem Pô. rio ainda, ele tem rio ainda, Dudu. Ele tem rio ainda. Meu Deus. Tem? Eu te tem, salvo, SK. Vem pra cá, vem pra cá, eu te salvo. Ai, velho. Só sai, só sai, só sai, Paizinho. Só sai, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Ajuda aqui, velho. Mata ele não o que, velho? Marinho! Não, não mata, não mata. <risos> <risos> Ai, bateu a Sem cara. Barreira, Dudu. Meu Dime. Deus, Dudu. Matei! do é main, do é main. Matou, matou, matou. É isso. já é tá safe, porra. Mano, o cara um um, tá frisando um. a wave. Que porra é essa? Um por um e o wave pro carry. Um por um e wave pro carry. Focar, tem que focar. Foca, foca. É, eu tô, eu tô focado aqui em carregar, tá... rapaziada. É por isso que eu não fui nesse Dream aí, velho. Mano, o cara tá até segurando a wave, mano. Tô descendo, Sim, não viu, não família? Dá bora bot Tá, mas build daí. Killzinha bot, killzinha bot. Bora, bora, bora. bora, bora dois low aqui. Já vai brincando, já vai brincando. Segura eles. Tô indo também, tô indo Os tá chegando. quem? Quem tá sem spell? O sem flash, eu acho. Não tem, tem, tem CC nenhum, tem nenhum tem. rapaz. Relaxa, relaxa. Aqui, ó. Segura aqui, O Meu CC é eu e o, é o rapaz aí, ó. Vai, desce, vai. Vai batendo, vai A batendo, família. Vai batendo, família. Vai bater. Não não. Rebenta, rebenta. Nossa senhora. Cuidado, cuidado. Relaxa, se eles vieram, nós luta. Eu tenho barreira pra beitar. Tem barreira pra beitar. Tem barreira. Vou virar, vou virar, vou virar, vou virar, família. Cura o Meu Deus do céu. Eu não. Nossa. Cadê a Yumizinha e dando dano aqui? Cadê a Yumi, galera? Quer o ADC, pô? Tem ult, só que eu tô sem mana. Abraça, fica abraçado. Fica, fica. Abraça! Ah. Cadê o Carrie, mano? Meu Deus, doente em alguém não, precisa nada. acertar o um negócio, mano. Eu é. É. Semana, mano, é eu tô semana. fazendo play no bot Ah, ah é velho, a Miyumi é muito é magra, da, eu botar, mano. Eu não tô dando, cara. Não tá dando. Vou dar B. Cara, eu acho que eu vou usar o Mylin de Carry, mano. Eu vou abandonar o Dudu. Ah, ah, oh, oh, oh. E essa Yumi, eu não sei, não, viu, velho? Essa Yumi aqui tá magrinha, pô. <risos> Relaxa, confia, gente. Não abandona a Yumi, cara. Não confia. O SK tá velho. nível 4. Tá, Se <risos> né? tá ruim pra nós, imagina pra ele, galera. Ah, tô dando tô dando, tô dando. Mas ah, né? cara, vai morrer, pô. Eu tenho ult no bot, eu tenho Tô da... porra! Tá... Ah, acho que ele foi embora, né? Foi embora, foi embora. O dano, o dano, dano, velho. Porra! É do, é do. dano, caralho! Caralho! que é isso, pô! deita aí a Yumi AD, porra! Fala aí, eu que quero te abandonar a Yumi AD, velho. Olha, ele vai me ultar. aí, beitado, beitado. É seu! Me salva, me salva, me salva primeiro! Me salva! Ah! Ah, eu subi pra ah, vocês, que eu vou top. Eu dá pra dar ele, Mairi? Dá, dá, ele acabou de gastar ult. Então bora. ult. Oi Jimmy, oi Jimmy, não luta quando eu você tiver ult. Você flash, luta, dá bolha, se, se você der bolha ele morre. Ó, olha o Cain. Se der bolha ele peixe, morre. Ah, ele tinha W ainda. Cain, Cain tá aqui, Cain tá aqui, eu tô indo, tô indo, tô indo. Relaxa, relaxa. não tem ult, eu acho. Nós treino, nós treino, nós treino, nós treino, Mairi. Bate nele, bate nele, pô. Para não, não para não. Nossa, ah. ele tem cleans, Dudu. Ninguém do. tem um flash. Então ia um ia subindo, vai ter que lutar esse aqui. Beleza, a gente, tem luta, tem luta, a gente luta. luta. Me ajuda a puxar. Caralho, regaça ele, arregaça ele! Boa, botlane, bot lane carrega. Bora, porra! É isso. Tem, tem, tem, tem, tem. Nossa, ah. eu podia ter lutado. Aí, não, gente, gente, não, não, não. Tô cacetando aqui. Dá Piozinho pra Yumi, Piozinho pra Yumi. Sai, um, um, sai, sai, vamos sair daqui. Caramba, Eu vou farmar o bot lá. mano. Quase que o é MyLink salvou, velho. Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Ah, ah, ajuda ele, ajuda ele. Alguém da pezinha, alguém da pezinha, ah, da, pezinha, da, pezinha, da, pezinha da pezinha. Não, não pode entrar, não pode entrar. Ah, você pode se movimentar, pode. Vai pegar o silence! Oh, boa, boa, boa, boa. Oh, Ó, eu curo, eu curo, eu curo, curo Dudu. Relaxa. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Ambulância, ambulância. Ai, eu tô, eu tô, Bate, bate, bate, bate, bate. Tá todo mundo em tá todo mundo matar, só bate. Dapiozinho, cura alguém. Ajuda ele! Cura Ah, eu meu fui curar e morrer pra Lux. Boa, matou, tá bom! Ah, ah, você pega assim, é seu, Dudu, Deus. é seu, Dudu! Confia, confia, confia! Rebeta, pai! Vai tem flash, dia. tem flash, barre, barre! Rebeta, pai! Vai, time. Ah, ah, meu Deus, eu não meu Deus do céu. Eu dei exalti Eita dele, relaxa. Tá porra, fodeu, velho. Tentei, emocionei, eu, eu, luta, eu me empolguei, eu me empolguei, tá me empolguei peguei peguei com a gritaria. Close, close, close, close. Foi mal, eu me empolguei com a gritaria, eu me empolguei. Acontece, acontece. Nossa, olha é é o Skar. Barreira. Caralho, Olha é o Skar. é o cara. crime. Não. Não. Vai todo mundo Não. pra cadeia. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caiu, me dá dar, caiu, me dá dar! Oh, ó, dei dele. Ai, casado nesse bob! Meu Deus. Dê no Lúcio, velho. Ai, mas o que esse rapaz tá me focando aqui, galera? Ó, oh, o cara que tem que fazer é ele. O cara me focando Beleza. aqui, galera. Beleza. Ajuda, ajuda. Beleza. Ajuda, ajuda aqui. Nossa, mas o Scare morreu, velho. Mas eu não ia matar dois R. ainda, velho. Vamos usar a nossa. Ó, oh, esse né? Lúciozão feio. Só posso oh, Boa, boa, boa. Vai pocando, vai pocando, vai, vai pocando. Calma! Ah, Nossa! tomaram ah, o ah, ombro combo, mano! Ô, se é bom Valeu, mano. Obrigadão pelo hostzão vale, aí, toda a rapaziada tá chegando. Sou o KZ. Sejam que. todos bem-vindos. Estamos flexzinhos com a galera aqui, mano. E agora, galera? Obrigadão pelo apoio eu aí, acho. meu lindo. rapaziada. Tô correndo dia, aqui, galera. Dia Relaxa, mano. afundaram a mina na Namitop, hein, velho? Esse vai ficar pra sempre conhecido como ah, o dia que afundaram mais lindinha na Mi top. <risos> não, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Ah, o Ninam tá porra. Tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem desiste, jogo. Tem jogo não, tá não desanima, não desanima. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Não desanima, não desanima, não, não desanima. Ô, tô nascendo, hein? Não desanima, tô desanimando o wave, tô dando dano. Bora, família! Bora, família! Ó, oh, a Lux, ó, oh, Lux mesmo! Aí não ó, maior, já um pega, a pega a o bom, hein? Barãozinho, mata para, tudo o barãozinho! Cara, você do da ult do skin? Do... Agora, você sabe como eu me sinto oh. agora, isso, cara. Não para, eu não, eu para, não para, não para, não para! Não para, não para, não para! Vem cá, Leva domina a tua visão, tua aqui, tua aqui, tua tua domina visão aqui, vem gente, domina visão aqui, dá pra dar pra Eu vou contigo, eu vou contigo, vamos todo mundo, vamos todo mundo, vamos todo mundo! Vem cá o E, vem cá o E! Utei, utei, utei, utei! Usei tudo, bora, bora! O Yas também, galera! Eu curo, vai pro eu curo. Tá uma, eu não me o Lúcio, o Lúcio é mesmo! Flacha, flacha, flacha, flacha, flacha, não ir, é, Lúcio. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. Pegou, eu pego, eu pego. pegou, pegou, pegou. Pego. Ai, time! Nice, nice. ah, não não era eu não, não era eu não. Mas vai, mano. o Kong aqui agora, bom, também, tá ó. Bombão, deixa vir, deixa vir, vai arrumar nada, vai arrumar nada, vai arrumar nada. Vai arrumar nada. Doidão, doidão. Tá, barãozinho? O Caim vai nascer, meu mas não dá Deus, nada. Bate aqui no mid, por favor. Leva mid, leva mid. Para... Para... mid, leva mid. Know... Da, forte, bate Nave... que cai, bate que cai, bate, bate que cai, bate que cai, bate que cai. Meu Deus, se é o Kai cai. cai. T2, T2, T2, mano? Acho que é T2, hein, mano. Tudo T2, Baron não, Baron não. Baron não tem dano, galera. Isso aqui é foda, velho. Vai Olha o é, Saís! É agora, é agora, é agora! É agora. Tô tocando! Boa! Mano, é GG, é GG. É, é, é. Eu acho que é GG é esse tá. tá. carro, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Tem que acertar as coisas, mano. A, a próxima ult é sua, Mario. É Não deixa ninguém morrer, galera, vai se curando. Aí! Bora! Eu dei Saius! Peguei, peguei! Peguei o Lúcio! É seu, Mario! Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ai, o menino vai morrer, puto que bicho. Eu tinha zonas, não. Podia ter dá Dá pra dali, dá pra dali, GG rapaz, família Quem acredita? Quem é, que digita é, um, velho. Digita galera. Todos os chat digita um, mano. Ele tá sem ult o Kong, se Tá sem ult. Vai focando, vai focando, vai focando, vai focando. Foca, foca, foda-se! Foca, foca! Foca! Ai, o cara! Vou ter que tenho que Pelo amor de Deus! Beleza, luta, luta, luta, foca na luta! Ó família! Exaustei, exaustei, exaustei. Boa stoscar, boa stosca. Beleza, beleza, corre. É, Mate o Kong, finaliza o Kong. Boca, eu boca, vou na set de o utei, o o utei. Vai, vai, vai, vai. Calma, calma. Okay. Dudu! Ah! Chegou, não desanima, não desanima, não desanima, não desanima. Não desanima, não desanima. Vai, <risos> vó! Ah, fala da build da Time! Mate, fica low, Jimmy! Fica low, fica low pra eu chegar! Vai, eu quero Deixa o ward, deixa o ward, Jimmy! Eu não tenho, não tenho! Não tenho não há... deixa, quieto, deixa quieto, mete o pé, mete o pé, mete o pé! Mano! Não é possível, velho! Matar no 5 contra 5 vai ser muito difícil, a gente tava conseguindo matar um. É no pick off, velho! O pick off que fez a boa! E acho que tá aqui surgindo! Bora, bora, bora! Entra em mim e uta, Dudu! Uta, Dudu! Não, não! Tem que dar Tem que dar aço! Boa, é boa! Minch, Minch, Minch! Cara, isso foi mó pão, velho. É só em mid, velho! O Yesson é é mais fora do slow, day slow, day slow! Calma, não emociona, não emociona! Não emociona, não, família! Não é paciência, paciência! Boa isso, boa, Olha, boa, boa! ult foi emoção! Tá de boa, esse tá só de boa, foi. acontece! Fá! Ah, ei! O Deus, ei, é tudo, Dudu! Meu Deus, Deus! Relaxa, relaxa, relaxa, relaxa, galera! Tô no Coco, um tô o aqui atrás, vamos família. Caralho, que esquivinha boa! O Coco, mata o Coco, é, pelo de ser bobo. Porra! Caralho, Fala da build do Skavage. Fala da build do Skavage. Fala, é. Sk fala da build do Skavage. Fala da build do <todos> que a gente ganhou isso, velho? caralho, velho! Nossa!